Olha o que sobrou da balada, tio. Nada. Nada. Ó, overkill. Uh! Ah! Beleza, tem como ligar a luz aí? O Jack. O Jack. Acende a luz. Isso, Jack. Ah, merda. Oh, meu Deus. Ah! Tranquilão. Rapaziada, o Jack já é melhor na luz o nosso amigo antigo lá ele era um pouco mais lento. ó, oh. tá bom, Liz. boa sorte. pegamos mais fragmentos aqui. me dê, componentão, beleza? temos 10. Aham. Uh -huh. beleza. o que o caverninha tava querendo era isso aqui. sete componentes. vamos meter ele nesse slot aqui. Agora sim podemos dar uma zapada, usar o Zapper pra pegar os inimigos. O que que acontece? Vamos continuar por aqui? Na escuridão mesmo. Demorou, é nós Ó. Atravessar o hotel. fazer o oh, cenário está é meio aí. sinistrão. Ó. É do mal? mal? Ah! Ah! O cara não cai não, hein? Ele não cai! Pera aí, o cara não cai não, hein? Ele vai se explodir, tio! Vaza! Peraí, tio, os caras tá vindo no encontro! Nossa senhora! O cara é forte demais! Você vai tomar no caneco! Esse é. Nossa! o hard tá hard! Ó, o outro já já tombou, ali! Vamos pegar ele por trás? Nossa. <risos> <risos> Rapaziada, foi foi louca aqui, de brincadeira, a nossa, nossa treinada pro difícil, combate. Também converte eles. Que é essa, cara? Rapaziada, os caras estão convertendo os nossos robôs. Deixa para lá. Beleza. Local sinistrão aqui. Cabreirão! Rapaziada, tem uns rango aqui. Sim. Beleza, vamos pegar essa escopeta aqui, faz uma cara que a gente não pega. A Sniper só tem cinco tiros, os cara não vai dar mais que isso. Pegar a aqui, quantas balas tem? Sete? Rapaziada, vou continuar com a Sniper. Beleza. Carregar as armas. Todas elas. Ah, Rapaziada, um já foi passado, um mais. mais. Vai com Deus, meu irmão. Ó, ó, ó. Será que tem como pular por aqui? tem como não, tio. Merda, estão ativos. Deu certo. Olha, eles demoram pra ativar. Vai ficar pior ainda. Beleza. Será que tem como ir por trás aqui? Dá tempo, dá tempo. <risos> Tranquilo, tem mais lá do outro lado. Rapaziada, é um desse ativar e ferrar com tudo. É, uai. Se quiser o quantos tiros tem? Rapaziada, a gente tá indo por capacidade de munição. Rapaziada, eu tô com o cabineiro que é, que é sniper ainda. Vamos de sniper de momento. Eles têm vários desses locks. Pelo jeito, a gente não vai poder correr. Por quê? Pode ser que a gente ative eles de longa distância. Aí vai ferrar. O cabineiro não tá curioso para descobrir isso. Vamos com calma. Altamente resistentes. É isso mesmo. Ó, oh. <risos> não! Oh, meu Deus, aí ferrou o jogo. O cara. Nossa, ativamos o tipo. Loki. Os outros todos ativaram também. Aí ferrou o jogo, aí já era. Poxa, oh, meu Deus, Granada fragmentação. Granada de Deve ser, ser duas, Terminado. Rapaziada, tá vindo mais, hein Caverninha marcou Ó, esse choquinho é forte, hein, tio oh. Beleza Paz, terminamos tudo, Zvalk Ah, agora é só correr, tranquilo, ó Tem mais, hein, tem mais Ó Beleza, aquela arma ali era forte, hein nossa, tem mais uma balada inteira ali Nossa senhora, Joe Beleza Sem munição, só sniper de longe agora O cara tá ferido lá Calma O bloco tá sangrando Aí, vamos dar patate nesse aqui antes. Aguenta aí, tio, Aguenta, eu não tenho mais munição não. A pancada foi bem feia. Foi ah. Forte. Nossa. Olha, acabou todas as balas. Ah. Oh, desliga o lock. Ah. Pai, o cara não quer desligar não, hein? Beleza, 60 balas. Alba ah, batido. cara aguenta, hein? Aguenta. Olha onde mira. Meu Deus, acabou todas as munições bentas. Olha o tanto de Loki, tio. Tô aqui. <risos> ah, tio, mas se cuida. O caverninha vai procurar munição. Você aguenta aí. O louco jogou. Pera aí, é todos os contra o caverninho agora, tio. Ele já tá aqui! Ai, ah! ah, chabou! Ah! Tá Rapaziada, nossa. Bota botinada, tio. Que maldade! Que isso? Nossa! Rapaziada, se o jogo não der munição, aí não tem como tentar com esses locks, tio. Ei! Os caras é rápido ainda. Ainda mais eles são rápidos. O jogo vai dar munição quando? Ele vem! Ah, tio, pelo amor de Deus, né? Os caras estão tá na cola. Cadê o Loki? tudo bem. Vaza! Beleza. Rapaziada, missão: encontrar munição. Ó, ali, ali daquele lado tem. Beleza, ó. Enquanto o outro tá butinando, o robô vai trazer a arma pra nós. A única forma de a pegar munição, ó. Tem que mandar o robô buscar. Agora é meu! Beleza. Beleza. Ok, acabaram. Já viu bastante desse filme de terror. Temos que chegar naquele cinema. Não vou descobrir. Vamos lá. Cadê o Loki? Essa você me pegou. Peraí, é o Jack, rapaziada. Pensei que era aracnídeo, pensei que era uma coisa sinistra. É cagão. Reúne-se com Kate Marcos no teatro, através do hotel. Passe pelos corrompidos. Ai, que delícia, Deve ter um local aqui de entrada. Será que é pra cá? Ó. Vamos entrar lá, Del. Se prepara. Rapaziada, eu vim sem munição. Beleza Cara, não acredito que deu merda tão rápido Deu merda? Será que Tomara Vamos achar a Kate e o meu pai Aí a gente se preocupa com os outros Oh meu Deus, achamos um, um, um pônei. Munição que é bonada em jogo Ó, finalmente Beleza A gente sobe Tranquilo Cacete oh. Eu não vou por aí não Mas, peraí. não, não, essa é arma não Ah, oh, meu Deus Beleza, a gente vai ter que passar agachado por aqui Vamos Simplesmente verificar Se há mais alguma coisa no local Aquela arma no chão vai ficar no chão Porque ela é ruim pra caramba oh, não, Uma madeira aqui, hein? uma madeira especial Mama. O que, que acontece? Vamos arrastar aqui logo mas que porra é essa? Ah, vai uma balada, gente Já ligou logo Nossa, que balada é essa? Olha, esses são baladeiros dos fortes Tem uma arma ali no meio É uma arma gigante, gorda e forte A camada só vai ter que chegar até ela Rápido Beleza. Pode até ter que ser ninja na parada aqui Olha é a camada Acabei com eles perfeito tem mais ah. oh. Tranquilo. merda estamos aqui em cima Tranquilo, sai mais é forte beleza os caras já estão na captura Ei, acabou a missão Essa arma aqui a gente tem 300 tiros Ela só é fraca pra caramba Nossa, tio Nossa, os caras são resistentes São resistentes Ó mas o aqui no meio Que imenso Peraí, calma, calma. Agora eu vindo pelo outro lado. Eles vão pegar no meio aqui, rápido. Eles só três balas, jogo. Não é não, hein? Cuidado, que os cara pega. Essa arma é... É, é o pistolador, hein? É o pistolador. Forte. Beleza. Tem que ser na franja. Acertou na franja já era. Ó. Vaza! Tudo bem. Tá bom, vamos lá. Eu não vou com a cara dessas coisas. Rapaziada. Daquele jeito. Eu soltei essa parada aqui sem querer, tio. Tinha 40 balas ainda. Dá pra matar altos deles. Tranquilo. Rapaziada, já vou pegar ela. Primeiramente, vamos ver se a gente acha mais munição dessa overkill. Que é a minha super boa, hein? Vai na caveira. Olha o que sobrou da balada, tio. Nada. Nada. Ó, overkill. Uh, rapaziada, vamos manter a calma. Beleza, rapaziada, ó. Acabaram com o show e tudo mais. Beleza, rapaziada, é o que sobrou. Não tem muita coisa. Então vamos pegar essa arma aqui. Ó, oh, oh, Essa Enforcer aqui de porcaria aparece toda hora, mas. Mas que merda! Beleza, sobrou essa porta grande aqui? E é por aqui mesmo. por aqui. Merda, merda, oh. merda! <risos> <risos> Peraí, jogo! Mas que porra foi essa? Quem se importa matar fogo? São. São lindes, cara! Para dessa! Rapaziada, os negócios vêm voando, janta tá tudo. Oh, oh. Cuidado, sai de volta! É. Vamos fazer. Já era, filho! Uh -huh. oh, essa arminha podre aqui não vai matar nada! Nossa Peraí, vaza, vaza, tem como não? Vamos sair de perto, primeiramente A gente tem como colocar a armadura lá, a Bernina tá esquecendo Ai. Munição Ele tá diminuindo O negócio é... Nossa, é gigante. Tá quase lá, tio. Beleza. É. Overkill neles agora, tio. Ah! Seus locks. Que fede de papo, moró? James, James, está na escuta. É entendido, pai. Alto e claro. Cuidado. Essa revoada é feita de elite. É, que a arma sabe. é essa? Estão ferrando o nosso sinal de mas o perde tá com uma equipe tirando eles das torres de rádio A gente tá no teatro, vocês estão perto A gente tá na rua, quase chegando aí pra Essa bom shot aqui, ela é boa Poucas munições, mas vai ser útil O que acontece? Vamos pegar uma... No slot 1 vamos deixar uma arma com bastante munição No slot 2 uma arma de grosso calibre Pra gente explodir os locks caso seja necessário O uhum. que que acontece? Beleza, tem overkill aqui com quantas balas? Não sei. Vamos, vamos, vamos continuar com a explosiva. Beleza, reúne-se com Kate e Marcos no teatro, atravesse o hotel. Mesma missão. Vamos continuar atravessando. É, 270 tiros ainda é. A gente tem que. suficiente. Ó, oh, ó. Oh. É agora, tio, é agora. Bora, poçada. agora poçada. Acho que não fica controle! Lenta. Bom, ajuda a liberar a rua. Sargento, vamos ajudar bem, do meio do mouse ele. os locks Obrigado, ali. Divis, vamos Tire o lixo da rua. Tem da tem apoio, temos apoio. Bem, flash. Vem, flash tem no tem mais cara aqui, hein? Deixa pra lá, rapaziada. Deu, é o jogo. Continua, tá no papo. Beleza. Vapa no carro. Se Flipa pra dentro. Eles vão invadir, não. Invadiu o território dos rocks. O peixe vai pegar, meu filho. Ó Tranquilão Tem mais locks ali, hein? Ó Nossa Rapaziada, tá vindo as paradas de grande lá, agora ferrou Agora ferrou de vez. Néda pegou um, continua tirando. Nossa! Não dá para me que merda. A situação tá feia aqui. Quantos quanto tiros tem que dar pra matar esses logs? Vamos vamo seguindo. Ô oh, louco tio. <risos> ai tá hein! Acabou as balas de um Flipa daí Nossa, acertou Sai, Loki Rapaziada, se ficar, os caras adiantam Se correr, pior ainda Ai. Nossa, os caras no apetite e Fica no chão Ó, esse aqui tá quase morrendo ah. Para com isso é, já acabou a bala de tudo. A bala. Tem munição aqui. Nossa, tem um... Oh, Loco, jogou! Ah! O oh, jogo traíra, tio. Ah, peraí, cai, cai pro bar, cai pro bar. Não, boteco, tio. Tá dando uma pavor, é boteco. Olha, louco, pegou de novo! Não, jogo! Nossa! Tá quase lá, tio, calma. Peraí, não peguei a arma lá no meio. Vai qualquer arma aí, vai, vai, qualquer uma. Nossa senhora. Beleza. Pronto, chega. É, foi fácil. É, tranquilo. Olha, outro tamanho da arma aqui. Olha o tamanho da arma, tio. Escorregou do bolso do caverninho ali. Não sei o que aconteceu. O que, que acontece? Tem munição aqui? Ó. Nossa, outro um tanto de arma, tio. Nuclear e nukeblacks. É o quê? o problema é que essas armas são descartáveis. 180 tiros, vamos, vamos com elas Rapaziada, esse jogo aqui, se você não pegar a arma correta no momento certo, já era Ó, o Jack tá aqui Sim. Beleza, os caras estão esperando lá, caverninha Vamos lá, vamos lá Todos reunidos Vamos ver o que que tá pegando aqui na parada Ó